planetas eram rochosos e quatro gasosos. Esta mulher ensinou tudo sobre o sol e o luar. Treinou o rei em cada verso para o encanto quebrar.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 Sim, ciência que todo